Alô, nossos seguidores, nossos seguidores que nos acompanham a partir de agora, é Remix no Ar, com informações do município rio-negrense, estamos com a doutora Karina Espanhol, que, procuradora do município, que fala para nós as últimas alterações, inclusive no endereço da procuradoria que está atendendo em novo endereço aqui no centro de Rio Negro. Doutora Karina. Olá, tudo bem? Então, o município de Rio Negro agora trouxe essa facilidade ao cidadão a Procuradoria Jurídica da Execução Fiscal e o PROCON estão aqui no Paço Municipal, no centro, na frente da praça, para que o cidadão não precise ir até na Prefeitura nos serviços que ele mais precisa da gente. É, aqui funciona a Procuradoria Jurídica, a parte da Execução Fiscal, que nós somos responsáveis pelo ajuizamento dos débitos do cidadão com o município, débito de PTU, ISS, taxas e tudo mais. Então, se alguém tiver algum problema, alguma dúvida, quer ver valores, ver como está a situação, é só vir aqui que a gente passa todas as informações. E já aproveitando para lembrar que já foi lançado o calendário de pagamento do IPTU desse ano, o vencimento da cota única é 16 de maio, com 10% de desconto, ou o pagamento pode ser em 8 vezes, com parcela mínima de R$ 28,84. É, os carnês vão ser enviados pelos, pelos correios, mas quem tiver alguma dúvida se vai chegar a tempo ou não, pode entrar em contato com o município. Pelo, temos o rionegro.atende.net, que é o nosso site de comunicação com o pessoal. Pode vir aqui para tirar dúvidas. Se não quiser, ir direto na prefeitura, vem aqui, a gente vê o que pode fazer, como facilitar. Então, se até o dia 15 não recebeu o carnezinho, 14 ou 13, que tiver um pouco mais... Quisesse adiantar, vem até aqui que a gente tira as guias, emite com parcelamento ou não e ajuda o cidadão como quiser. É uma facilidade, realmente, centralizando aqui no Centro Município Rui Negrense, no endereço tradicional, a referência como Arquivo Público Municipal, agora contando também com o trabalho da Procuradoria nesta área. O expediente é o mesmo? Isso, o mesmo da prefeitura, das 8 às 11h30 e da 16 h 5 Aqui, além da execução fiscal do PROCON, ainda nós temos o um museu com uma exposição. Então, quem quiser vir aqui tirar suas dúvidas sobre PROCON, execução fiscal, pode aproveitar e já fazer a visita ao nosso museu, que tem uma exposição de fotos antigas ali do nosso município, para a gente relembrar a história, ver como que era o município antes, tudo que evoluiu. Aqui tem todas as facilidades que o cidadão precisa. Doutora, muito obrigado, esse primeiro contato com o RMIX, essas informações em primeira mão. Estamos sempre à disposição para servir a nossa comunidade rio-negrança. Nós também, qualquer coisa que vocês precisarem, o um cidadão, só vir aqui procurar a gente, que as portas estão sempre abertas para atender o nosso povo.